Ele vai pular de novo.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 Cantar e tocar vai ser difícil, hein? <risos> Vamos de novo. Não há... sobre a terra e no céu vai cair num ciclo um quarto vai fazer assim ó tá Então, ó reina deixa eu achar o acorde que reina sobre terra e céu tá é difícil mesmo tá mas é só essa parte que é difícil o resto é fácil, tá bom? Então, só para recapitular: ó, não há outro como soberano e fiel, não há outro.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 é, rola uma parada aqui, dá para fazer aqui, ó. Alfa e ômega, princípio e fim, tudo para mim, tudo para mim. Alfa e ômega, princípio e fim, tudo para mim, tudo para mim. Beleza? Aí daqui vai pro Ezo alfa e o ômega, né? Mi, alfa e ômega, princípio e fim.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 e si Entendeu? Aí vai no finalzinho vai rolar um tu é, Jesus lá, fá turno menor, si. OK? É... eu acho que não tem mais, tá? Eu acho que é isso aí. É meio complicadinho, né? Tá? Dá uma olhadinha de novo aqui na introdução, tá? Esse movimento aqui que eu sei que muita gente vai ter problema em fazer, tá? Ó. Eu falei hoje no grupo VIP de alunos, tá? Para os meus alunos, mas se você não é aluno, entre no curso e venha fazer parte do grupo VIP, que esses movimentos que a gente tem dificuldade, a gente tem que treinar eles muito devagar para depois ir acelerando, tá? vendo? Bem devagar, ó. Tá? Quando você treina devagar, você consegue... É, mapear na tua mente a movimentação dos dedos. Você vai errar um pouquinho, mas depois você vai conseguir melhorar isso até chegar na velocidade que você quer. Ok? É, eu sei que vocês reclamam às vezes que ou eu não sei cantar a música, é, ou eu não ou sei cantar e não canto a música, ou não toco a música inteira no teclado, tá? É, e até alguns comentários aí meio sem noção aí, né? Que eu leio é, de gente dizendo que ah isso para mim é fácil, né? Só que assim o vídeo é para todos, não é para uma pessoa, entendeu? Então assim, né? Vamos pôr a mão na consciência antes de comentar. E lembrar que, às vezes, o que é fácil para você é muito difícil para outra pessoa, tá bom? Então vamos ter esse cuidado, tá bom, gente? É, eu estou falando isso também, porque Da questão de cantar. Essa semana, tá? Do dia 1 de maio até hoje, dia 7 de maio, eu tive 17 vídeos é, desmonetizados tá? por questões de direitos autorais. Desses 17 vídeos, 17 são vídeos que ou eu toquei a introdução inteira de uma vez, ou eu cantei um trecho da música, tá bom? Então assim, as gravadoras, gospel, evangélicas, elas não estão nem aí que eu estou ensinando vocês, entendeu? Eles vêm, é, me mandam notificação de direitos autorais, entendeu? É, Desmonetiza o vídeo, eles não querem saber se eu estou ensinando, se eu estou ajudando, eles não querem saber nada disso, tá? É, então, gente, eu peço que vocês compreendam aí muitas vezes que eu não canto, tá? que eu não toco a música toda, é por essas questões, tá? Então são 17 vídeos desmonetizados em 7 dias, tá bom, gente? Então assim, para vocês terem uma ideia, que é mais do que 2 vídeos por dia desmonetizado, tá bom, gente? Então eu peço aí a compreensão de vocês, tá? O YouTube não me dá dinheiro, não me deixa rico, tá? Eu posso falar para vocês aqui sem medo, sem vergonha, tá? Do quanto eu ganho com o YouTube, entendeu? Não dá 90 dólares por mês, tá bom, gente? Então, assim, se você acha que é, eu ganho dinheiro com meus vídeos do YouTube, não, não ganho, tá? O que me sustenta hoje é a venda do meu curso, tá bom? Por isso eu faço tanta questão que você se matricule no curso e venha ser o meu aluno, ok? Porque de YouTube eu não consigo nem pagar as despesas de casa, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo, tá? Um abraço, tchau!